Olá amigos, vamos percorrer aqui a Rota Patagônica né, que é conhecida então como Rota 3 a Rota Nacional da Argentina que liga desde Buenos Aires até Ushuaia né, cruzando toda ali a, a parte ali da Terra del Fuego aí a gente pode ver no mapa né, por onde ela passa então essa Rota 3 ela é muito bonita, ela é bem asfaltada tá? Tem muita gente que vai de carro, de moto, de moto a parte ruim é que tem sempre esse vento patagônico tá? indo em direção, em sua, é, contra você, né? é um vento gelado e forte, então você tem que estar tá bem agasalhado e ter uma moto pesada, assim, que aí ajuda bastante. Né? Essa rodovia, a Rota 3, ela percorre 3.074 quilômetros. Então aí você pode ver essas paisagens que são sempre repletas de planícies, né? na verdade são campos e, e vocês podem sempre observar lagos, barragens e também animais selvagens como emas Quer dizer, na verdade eu acho que são avestruzes, né? mas são muito similares E também às vezes é possível se observar lhamas, e alpacas e alcunhas é muito bonito, vale a pena. Aí chegamos em San Martín de Los Andes. San Martín de Los Andes fica às margens do lago Nácar e é conhecida por ser a porta de entrada para o Parque Nacional Lanín, onde fica o um vulcão espetacular que pode ser subido com a ajuda de um guia. Além disso, é aí que começa a Rota dos Sete Lagos, uma jornada pela rodovia 40 que une São Martín de Los Andes à Vila de La Augustura, com paisagens de tirar o fôlego. Não é só a natureza que serve como atração nessa cidade, a arquitetura de San martin de losandes segue a padronização para manter suas tradições. Caminhar pelo centro da cidade nos dá a sensação de estarmos em uma vila alpina rústica e romântica ao mesmo tempo. Há uma boa variedade de hotéis em Saint-Martin-de-Losandes, com diferentes faixas de preço e conforto. Por oferecer turismo de natureza, Samantin concentra a maioria dos hotéis no sul da cidade, região próxima ao Lago Nácar e ao Parque Lanin, que torna fácil a locomoção para os passeios até o centro. É isso aí, no próximo vídeo a gente vai mostrar mais um pouco sobre San Martin de Los Andes, não esqueça de se inscrever. E no inverno essa cidade fica toda branca de neve. Essas imagens são do verão, por isso não tem neve. Mas também apresenta uma pista de ski e de snowboard. Você pode praticar ali mesmo, Próxima a cerca de 10 km.